Bom dia Boston, bom dia Massachusetts, como está aí também aqui o Brasil, todo mundo bem, tranquilos? Vamos começar agora mais um programa falando de marketing, vamos bater um papo aí, hoje dia 7 de abril, são 11 horas e 11 horas em ponto aí em Massachusetts é, e aqui no Brasil é, são 12 horas, é uma hora, de, nós temos uma hora aí de diferença né? Que, de, que reduziu aí, eram duas horas até um mês atrás, e vamos falar de marketing, né vamos falar aí de um tema que me agrada muito, e na verdade vamos falar de diversos temas que tem tirado o sono de muito empresário, tem tirado o sono de muita gente, muitas dúvidas que o pessoal tem no que se refere a alguns conceitos, algumas questões de marketing, vamos abordar aqui em nosso programa hoje. Então tem algumas perguntas, pessoal, que o pessoal já me fez durante a semana e que a gente tem percebido também que tem sido a dúvida é, fundamental na cabeça de muitos empresários, na cabeça até mesmo do pessoal que está estudando marketing, do pessoal aí que trabalha com vendas. Vamos trabalhar hoje muito com essa questão do marketing e dando aí é uma atenção muito grande para vendas e para a questão é, estratégica também das empresas, porque tem havido inclusive, até por isso, né, tem havido algumas questões que tem deixado o pessoal muito preocupado e tem tomado é, decisões muitas vezes errada, erradas, tem feito algumas contratações de empresas no momento errado, da empresa errada por uma questão de uma certa confusão que ronda, está rondando aí muitas empresas, tanto em Boston, quanto aqui no Brasil. Vamos bater esse papo, fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas, deixa eu até colocar aqui os comentários, isso, os comentários em aberto. É um prazer estar com vocês aqui e já vamos começar jogando pesado, vamos começar falando aí, de uma coisa que uh, o pessoal está mais preocupado, que eu vi a semana inteira aí, e na semana passada o tempo inteiro, essa confusão que está acontecendo, um prazer o pessoal que está aí com a gente, quiser deixar o nome aqui, a gente já dá um toque, já fala do nome aqui, né os oito que estão com a gente aqui direto, e depois você que vai estar tá nos assistindo, é, o número de pessoas que nos assistem também depois, é, no, já, já no vídeo, né pelo, pelo Facebook, é muito grande, e um prazer estar com vocês aí. Vamos bater esse papo. Então a primeira coisa, né, é essa questão. Eu coloquei uma frase no Instagram exatamente para levar o pessoal, gente, a uma reflexão. É, vocês podem entrar no Instagram aí, Rogério Tobias arroba Rogério Tobias ou arroba Rogério Tobias -prof, Vocês vão ver no Instagram essa, essa, essa frase. E eu comentei o seguinte, essa frase que eu acabei juntando algumas caquinhos aí de perguntas que me fizeram e que me levaram a escrever essa frase. Veja, neste momento, o melhor caminho para as empresas é tomar atitudes baseadas numa visão clara de marketing. Então, as empresas, não é o momento das empresas saírem fazendo as coisas, agora que acabou a pandemia nos Estados Unidos e já tá, algumas capitais americanas já estão totalmente liberadas, agora vou sair fazendo as coisas, dando cabeçada tem que tomar muito cuidado com isso, porque é hora de nós utilizarmos o marketing da melhor maneira possível. Então é importante trabalhar primeiro essa questão do marketing. Por isso eu coloquei, né, as empresas não podem tomar atitudes que não sejam baseadas no marketing. Ah, eu posso aumentar o tempo de entrega, eu posso aumentar a equipe de vendas, eu posso fazer um monte de coisas. É, Para melhorar os resultados da empresa Mas sem um plano Sem uma estratégia de marketing Eu posso estar caminhando né, Muito rápido no caminho errado né, Onde eu não vou atingir aí O objetivo Um dos problemas das empresas hoje é esse Como é que eu vou atingir meu objetivo Qual o melhor caminho né, Qual o melhor roteiro O melhor caminho Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje né? Então uma coisa que eu estou muito preocupado é essa questão dos cenários. Né? Então, será que as empresas estão avaliando o cenário que elas estão? Como é que está o cenário hoje? Numa capital dos Estados Unidos para outra capital, o cenário muda. Se, ainda mais se você trabalhar o Brasil, o cenário muda também. Né, muda muito mais, aqui ainda estamos em pandemia, o, talvez um dos índices, de, o maior índice de pandemia, da, da pandemia que nós já tivemos aqui na, da, desde que começou esse processo, né, esse momento terrível aí. Então nós temos que avaliar é, o cenário, o que é esse cenário, que coisa é essa do cenário? O cenário é exatamente essa visão ampla que você dá em todo o mercado para avaliar, o que está acontecendo nesse mercado que está prejudicando a sua empresa ou que é uma, capacidade, uma oportunidade que você tem capacidade de resolver, de aproveitar e que você não está aproveitando? Então, esse cenário, essa característica, né? esse, essa percepção que todo mundo tem, que as empresas precisam ter do que está acontecendo. Eu vou comentar, antes de continuar, eu vou comentar dois casos. Um eu já até comentei aqui no programa: o caso da Ford, que saiu do Brasil e também saiu de alguns países aí Estados Unidos não é, a Ford percebeu que o cenário não é favorável e não é favorável por culpa dela né não é favorável porque ela não está agradando mais com seus produtos com seus carros o mercado o mercado mudou a Ford não mudou então ela tem que sair do mercado outro que todo mundo já vocês já vão saber na mesma hora a LG parou desde ontem, ela avisou, desde ontem, desde sábado de madrugada, mas ontem oficialmente ela anunciou que vai parar de fazer o celular da LG. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum de vocês aí que está que é apaixonado, louco por um celular da LG? Essa é a questão. A LG está sendo muito rápida, muito esperta nessa tomada de decisão. Ela bateu, bateu, bateu, né, aqui em Minas a gente fala pelejou, pelejou, pelejou, e o celular dela não não pegou as empresas é, concorrentes deram nela um couro feio. Né? Então você tem a Apple, você tem a Samsung e ainda tem a Motorola, que também, na minha opinião, não demora muito né, a ter que mexer em alguma coisa dela. Então a, a LG que é muito fera em televisores, em equipamentos de imagem, etc, ela já disse, o presidente dela já disse que vai continuar trabalhando só com esse tipo de, de negócio. Então as empresas, isso é o quê? Isso é fruto de uma visão. Né, fruto desse cenário, essa visão de 360 graus que as empresas precisam ter. E muitas vezes a empresa fica olhando ali, eu vou bater, ah, se, como se fosse a LG, imagina a LG, ah não, eu vou tentar bater, brigar com a Apple o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para ver se eu consigo vencer a Apple. São lutas que não devem ser feitas, isso é uma questão de marketing, de guerra, que a gente sempre fala também. Tem momentos, e os, e os grandes generais falam isso, né, tem momentos que é de recuar de recuar a tropa. A mesma coisa acontece no marketing, né? Aliás, o marketing é filho da religião e é filho da economia e também do exército, tá? Só para a gente relembrar algumas coisas. Então, temos que estar de olho, gente, ficar de olho nessa questão do cenário. Quer dizer, como é que tá o seu negócio? Ah, o meu negócio é fácil. Eu tenho tantos funcionários. Eu tenho, eu vendo isso, vendo aquilo. Não, isso beleza. Isso tá beleza. Agora eu tô te perguntando. A gente pergunta para os empresários o seguinte: Como é que está o negócio em sua volta? Como é que está o grande, os grandes negócios? Como é que está a ação dos concorrentes? Você está conseguindo vencer os concorrentes? Você tem força? Você tem dinheiro? Você tem marketing, uma estratégia de marketing para vencer os seus concorrentes? Então, se não, é hora de repensar. De repente Mudar de mercado, de repente mudar sua estratégia, e eu vou falar mais sobre isso aqui no programa. Mudar mais sua estratégia e trabalhar de forma que você consiga fluir mais, que você consiga navegar em mares um pouco mais abertos, né, em que tenha menos tubarões. Essa é uma questão de filosofia empresarial. O que eu é, tenho recomendado para os clientes, é que eles não fiquem batendo, dando cabeçada em concorrentes que tem um poderio muito maior. Então tem que tomar cuidado, a gente sabe que existe é, em marketing é, sete degraus fundamentais que você tem que saber né, onde você está nesse degrau, para que você possa saber se você sobe ou se você segura, se segura nesse degrau. Descer até eu não digo. Né? Se bem que a se você perceber, a LG, ela tá tendo a humildade de falar, ó, eu abro mão de fazer celular. Porque o celular igual da Samsung, celular igual da Apple, ou até da Motorola, que é a terceira aí, sem tirar aquele Xiaomi lá da China, que é o maior do mundo, né, que vende tudo lá na China, e está começando a chegar aqui nos outros países. É, então tem que ter essa humildade, a empresa tem que ter humildade e ao mesmo tempo tem que ter essa capacidade de bater pesado. Né? Agora, ninguém vai jogar, a bater pesado contra um gigante. Então é melhor você procurar espaços, procurar é, no mercado é, oportunidades que você pode aproveitar sem ter que necessariamente gastar todas as suas forças né, com empresas que estão muito à sua frente. Ah, pessoa, você está sendo. Rogério, você está sendo muito negativista, é questão de estratégia. Quando você fortalecer, quando você ficar forte de novo, você vai é, procurar, claro, enfrentar novos concorrentes maiores do que você. Então tem que tomar cuidado, porque depois da pandemia eu tô vendo muita gente agora eu vou, deixa comigo, agora eu vou crescer, eu vou. Peraí, mas e o plano de marketing? Espera aí, e o plano de vendas? E a equipe de vendas? Então nós temos que procurar agora dar, ter atitudes realmente importantes, mas. Tomar atitudes sem você ter o marketing é, como uma base para a sua tomada de decisão, isso pode ser perigoso. Então, o que, que você vai fazer, o que, que nós podemos fazer na, num processo de, de, de, de curto prazo? O que, que nós devemos fazer no curto prazo? Ah não, claro, Aí nós temos que voltar a funcionar, nós temos que melhorar todo o sistema todo o nosso sistema de vendas, melhorar o nosso sistema de vendas digital, nosso sistema de telemarketing, se a empresa ainda usa esse sistema de telemarketing né, com pessoas, né, com seres humanos, e metade digital, metade é, com pessoas. Tudo isso são aspectos que tem que ser feito no curto prazo. Mas nós não podemos esquecer, e eu vou falar uma frase aqui do pessoal é, bem, bem conhecido aí de vocês, onde ele fala né, que nós temos que tomar o cuidado né, de pensar no curto prazo, agir no curto prazo, e ah, também é, pensar, não esquecer de pensar, pessoal, no médio e no longo prazo. Ah, mas minha empresa é pequena. Também é a mesma coisa, tá? não tem tamanho de empresa. Você vai trabalhar no curto prazo, fazendo a, tomando atitudes e ações aqui e agora, sem tirar os olhos, sem perder aquela visão do médio prazo e sem perder aquela visão do longo prazo. E o problema é que muitas empresas têm dificuldade de, de lidar com o médio e principalmente com o longo prazo, porque é gostoso pensar no curto prazo, é ou não é? Você tem resultados, você vê a coisa acontecendo, você mexe nas lojas, você mexe no seu, no seu processo de vendas digitais, aí você vê suas vendas crescendo, isso é maravilhoso bacana, só que é o seguinte, e o médio prazo? E daqui a uns seis meses? Daqui a um ano? Dois anos? Vai depender o que é médio prazo para a empresa, o que é longo prazo. Então nós temos que, eu acho uma delícia trabalhar no curto prazo, né? A vida inteira que eu trabalhei com vendas, é uma delícia acordar de manhã e falar hoje eu tenho que dar um resultado, amanhã também. Agora, quando você fala assim, e daqui a um ano? Aí ah, eu não sei, depois eu penso nisso, porque vender no curto prazo, trabalhar com a empresa no curto prazo é uma delícia acabou a pandemia, ou resolveu aí, é, vacinou grande parte da população americana, a população de Boston está vacinada, então agora a gente vai atacar. Bacana, eu acho maravilhoso, mas não esqueçam de pensar, a gente não pode esquecer de pensar no médio e no longo prazo. Fica essa dica aí, porque isso é importante. O né? que, que você vai ser daqui a um ano? Quem será você? Quem será nós? Quem, quem seremos nós? Quem será a empresa? O que será nessa nossa empresa? Então é importante trabalhar essa questão. Ações de médio e de longo prazo. A gente não pode esquecer isso, tá, pessoal? A gente não pode esquecer, porque essa é uma questão importante. Outra questão que o pessoal tem me perguntado muito, e que já muda um pouco aqui o tema, mas de uma certa forma tem a ver também, que é a diferença entre o marketing, o marketing estratégico, a filosofia de marketing e o marketing digital. Essa semana, mesmo na segunda-feira, alguém me perguntou, Rogério, quer dizer que então o marketing digital é o principal e o marketing estratégico depende do marketing digital? É uma pergunta preocupante, né? Porque você é, tá a pessoa tá trocando completamente é, as bolas aí, né? Vou explicar por que, que o pessoal tem, complica tá, tem complicado isso. Porque os nomes ajudam a enganar. Né? Marketing digital e o marketing estratégico, ou marketing filosófico, marketing é, empresarial. Então, o que, que acontece? É fundamental a gente lembrar que o marketing estratégico, ou chamado o marketing empresarial, é o que faz... É, é, é o meio que o, a direção da empresa, o presidente, né, o CEO, a diretoria, o pessoal, utiliza para poder definir os rumos da empresa. Definir aquilo que eu falei antes, o longo prazo da empresa. Então se a empresa precisa ter claramente definida o seu longo prazo, é o que aconteceu com a LG. Pô, peraí, no curto prazo a gente vai ficar chateado de parar de fazer, o, de, de fabricar os celulares mas no médio e longo prazo nós vamos ganhar com isso, porque eu não vou tomar mais prejuízo tentando bater numa estaca em que no, nós, não ter, ter, ter sorte, nós não vamos ter mais sorte, não vamos ter mais resultados positivos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então o marketing estratégico é aquele marketing em que reúne toda a direção da empresa, o dono da empresa, os seus sócios, etc., sejam quem for, sua esposa, etc. Não, não tem A empresa pode ser pequenininha, tá? Então, à medida em que é, eu penso na empresa, no marketing da empresa, como uma coisa maior, para onde nós queremos levar a nossa empresa para os próximos anos? Qual é o nosso negócio? Qual é a visão que nós temos do mercado? Para onde nós vamos... É, que segmento que nós vamos atender? Que público que nós vamos atender? Qual é o nosso negócio? Essa pergunta é fundamental, né? Qual é o nosso negócio? Ah, o nosso negócio é... É, manutenção de, de sistemas beleza o nosso negócio então quando você enxerga o seu negócio pequeno demais você pode estar tá tomando é, um rumo muito errado muito preocupante ou o contrário ao ah, meu negócio é muito amplo demais aí você também não está definindo para onde vai a sua empresa o marketing ajuda a definir melhor para onde vai a sua empresa para qual caminho qual estrada que a sua empresa vai seguir essa é a questão importante. Que, qual, qual é o caminho que eu vou seguir? Então a gente reúne, né, o pessoal do marketing reúne, o pessoal da direção reúne, e define as grandes ações que a empresa vai tomar no médio e no longo prazo. E qual é a diferença? E qual, o que é o marketing digital? O marketing digital hoje é fundamental no mundo inteiro. Vai continuar sendo. Só que o marketing digital é uma ferramenta... Para ser utilizado pelo marketing estratégico. Essa é uma questão importante. Não podemos confundir. Na verdade, o nome marketing estratégico é um bom nome de marketing, né? Marketing estratégico, pessoal. Marketing é, estratégico. Não estou falando do marketing digital. É um nome bacana. Só que é o seguinte. Na verdade, eu gosto de chamar, pessoal, de, de. Eu gosto de chamar de mídias digitais de marketing. Veja a diferença aí. Mídia digital de marketing. Então, nós definimos o caminho da nossa empresa, é para onde nós queremos chegar, qual o negócio que nós vamos trabalhar com ele, qual que é a missão que nós queremos cumprir, qual a estrada que nós queremos pegar. Mas, o que nós vamos definir em termos de, de meio, do jeito da gente trabalhar, vai ser, obviamente, através de mídias digitais. As mídias digitais hoje são o grande caminho, são o grande instrumento para a gente seguir o nosso caminho. Deu para deu perceber essa questão? Então, mídia digital, ó, vejam bem, a propaganda, a publicidade, vendas, não é? É, merchandising e o chamado marketing digital. Esses são instrumentos que o marketing utiliza, que as empresas utilizam, para poder colocar o seu marketing em ação. Então o marketing digital ele é maravilhoso, você é especialista? Nossa, isso é maravilhoso. Só que, assim como tem o gerente de vendas, assim como tem o gerente de merchandising, assim como tem o, o, o gerente de publicidade, você pode ter na sua empresa, se sua empresa for uma empresa de preferência maior, você pode ter o gerente de mídias digitais. E ele pode estar misturado com o gerente de vendas, sem problema. Mas não, a gente não pode confundir que o marketing, que é uma coisa estratégica, filosófica, onde dá o caminho para a empresa, com o marketing digital. Nós vamos pensar o caminho que a empresa vai seguir, e o jeito que ela vai seguir pode ser através da propaganda, pode ser através da publicidade, e, obviamente, o que está pegando bastante pesado hoje, tem ajudado muitas empresas, é o chamado... Mídias digitais, ou chamado marketing digital. Então o nome tem confundido muitas pessoas. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar aqui agora. né? Ou de, depois você pode mandar um e-mail para o né? Ou você pode me, me, me chamar no WhatsApp, que a gente tem mais detalhes sobre isso. É importante saber que são coisas que não estão no mesmo patamar. Não estão no mesmo nível. Marketing estratégico é, está, no nível, está no nível da diretoria, está no nível do dono da empresa, ele determina o caminho e o marketing digital é mais um dos instrumentos. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo da caixa de ferramenta. O marketing é a caixa de ferramenta e dentro da caixa tem uma série de ferramentas. Uma dessas ferramentas, uma delas, é o, é o chamado marketing digital ou o que eu prefiro chamar mídias digitais de marketing ou mídias digitais para ações de marketing. Bacana? Espero que tenha ficado, ficado, bem, claro, ficado bem clara essa, essa dúvida, e que algumas empresas aí não confundam isso, porque tem pessoal que não tem marketing na empresa. Olha gente, o pessoal não tem é, uma estratégia de marketing, o pessoal não tem uma tática de marketing, não tem é, uma definição estratégica de marketing, mas está gastando uma grana preta, com o marketing digital. Como é que você pode gastar dinheiro? Com... É o é, é, que acontecia antigamente, que muitas empresas achavam que marketing era propaganda. Né? Então, é, o pessoal não tinha marketing, mas tinha propaganda. Então fazia propaganda, e muitas vezes a propaganda dava até prejuízo, é, prejudicava até a imagem da empresa. Por quê? Porque ela não tinha uma estratégia de marketing bem definida. Hoje, se você observar, empresas poderosas, o é, Walmart aí dos Estados Unidos que tem aqui no Brasil, né, é, e outras empresas, o Carrefour, outras grandes empresas, a Apple, todas elas, primeiro, elas têm uma estratégia de marketing e elas obviamente utilizam profundamente e faz o um investimento devido lá no, no, no, na, no chamado marketing digital ou nas mídias, tá? Essa dúvida, se ficar alguma dúvida aí, me dê um toque que a gente volta a falar no programa aqui de hoje ainda sobre isso, né? Ah, eu queria aproveitar esse tempo aqui para parabenizar o meu filho Lucas Valente, que sábado de madrugada, uma da manhã, horário lá de Houston, né, se sagrou campeão do gambling, é, de jiu-jitsu, então não podia deixar de parabenizar meu filho, né? E vocês, é, que se quiserem, podem entrar também lá no meu WhatsApp, no meu, é, no meu Instagram, melhor dizendo, que vocês vão ver lá a luta dele durou 15 segundos, né? Eu fiquei muito feliz, o pai é Coruja ficou muito feliz, o filho ganhando uma luta é, com um, um oponente bastante forte, etc. E ele com 15 segundos conseguiu é, Terminar a luta e ganhou mais uma medalha de ouro. Eu fico muito feliz. Só aproveitando aí, né? Aproveitando para fazer um merchandise aí também do Lucas Valente. Se alguém quiser entrevistá-lo, né, ele está disponível aí. Só que ele mora em Houston, né? E esteve em Boston aí há uns 15 dias atrás, gravando é, aí num, num dos estúdios, gravando dois, duas, dois, dois vídeos para poder é, divulgar aí nos, nos Estados Unidos. Ele mora lá em Houston. Bom, voltando aqui, né é, como montar uma equipe, uma equipe de vendas de alto nível? Essa é outra pergunta que o pessoal me faz, né? como montar uma, uma, uma equipe de vendas? São as perguntas que mais deixam os donos de empresas, o pessoal de marketing, com ah, dor de cabeça. Como montar uma equipe? Parece fácil, né você admite o pessoal, você tem um produto para vender, você tem um serviço para oferecer e você vai e oferece. Mas não é só isso não. Montar uma equipe de vendas vai exigir muito da direção da empresa e principalmente da definição do diretor de vendas ou do gerente de vendas, dependendo do tamanho da empresa, é, como é que ele vai levar esse processo. Eu acho que uma das menores preocupações é a questão da, do recrutamento e seleção pessoal de recrutamento e seleção, pessoal de RH e das empresas, já tem toda a, a, toda a estrutura, toda a tecnologia, toda a metodologia para lidar com isso. Mas você selecionar efetivamente, logo depois que você já tem a equipe pronta, você começar a fazer uma, um segundo momento de seleção, né? um segundo momento de recrutamento, que eu chamo de recrutamento 2. É aquele cara que já foi admitido, né? Ele, pô, o cara passou nas provas, foi bem na entrevista, mas eu quero saber o seguinte, o gerente de vendas é um cara muito desconfiado, ele quer saber o seguinte, qual a capacidade desse vendedor de lidar bem com o time de vendas? Essa é uma questão importante. Qual a capacidade desse vendedor de estar o tempo todo motivado, mesmo em momentos difíceis, como foi o momento da pandemia? Ou quando as coisas não estão indo muito bem? ou quando os seus colegas estão vendendo mais do que ele. Então, essa é uma outra questão. Como que é, esse, esses vendedores, como é que a equipe de vendas está é, lidando em termos de time? Uma das coisas mais importantes hoje em vendas, e vendas, como eu já disse para vocês, faz parte do marketing, como que eu, eu vou ter uma equipe de vendas vencedora? Então eu preciso disso. Que primeiro, Primeira coisa, ter pessoas, né? ter Pessoas, do ponto de vista individual, que sejam é, adaptadas, pessoal, isso é uma questão fundamental, adaptadas à filosofia de marketing da empresa. Eu tenho visto muitos vendedores que não gostam da empresa. Eu tenho visto vendedores que não são apaixonados pelos produtos que vendem. Eu tenho visto vendedores que não são motivados. O tempo inteiro tem que estar tá alguém batendo nas costas, alguém empurrando pelas costas ali para ver se ele vai... Né, para frente, seja vendedor, é, que a gente chama de... Antigamente a gente chamava, pessoal, de passivo. Esse nome aqui no Brasil pega muito mal. A gente começou a chamar de vendedor receptivo. E você tem o um vendedor ativo. O receptivo é aquele que está atrás do balcão, é aquele que atende o telefone, é aquele que o cliente chega lá na concessionária de veículos, ele está lá sentado na mesa, né, sentado ali na, na sua cadeira junto à mesa, e ali ele espera o cliente chegar, o cliente chega perto dele e fala, eu queria comprar aquele Honda, eu queria comprar aquele Mitsubishi, etc. Aí o vendedor levanta e vai mostrar. Esse é o vendedor receptivo. É importante sim, você tem hoje aí em Boston, várias empresas, farmácias, etc, que tem o balcão. E esse vendedor que atende no balcão é receptivo. O vendedor de uma concessionária é receptivo. Eu preciso treinar esse pessoal receptivo para que eles passem né, aos clientes, é uma imagem positiva. Tem cliente que olha para o vendedor receptivo, ele está no balcão lá encostado, né, desanimado, e fala, ah, depois eu compro e vai embora. Então, esse vendedor receptivo faz parte da equipe de marketing, da equipe de vendas e da equipe de marketing. Outro é o vendedor ativo, é aquele que sai da empresa e vai lá no cliente, normalmente B2B que é aquele vendedor que vende de empresa para empresa. Esse cara eu tenho que ter é, uma preparação muito especial para ele, para todo mundo, mas esse eu tenho que dar um, um pouco mais de conhecimento. E eu tenho também o pessoal que é vendedor ativo, que é o pessoal do telemarketing, que liga para os clientes. Essa é uma preocupação que eu tenho hoje aqui no Brasil. Não sei exatamente, tá gente, como é que está em Boston isso, né? Mas aqui no Brasil ainda tem aquele pessoal que quando você fala que não está interessado, eles simplesmente desligam na sua cara. Então seria um vendedor ativo, completamente despreparado, completamente mal para aquilo que ele está fazendo. Deveria ter um, uma fiscalização da gerência da empresa para saber que esses casos que estão acontecendo e começar a fazer o treinamento e, se for o caso, até mesmo a troca desse pessoal. E o vendedor ativo, esse que vai no cliente, que vai é, no supermercado tentar vender alguma coisa, fechar um contrato, que vai de empresa para empresa, que vende um equipamento, é, um trator de uma empresa para uma outra empresa de agricultura, etc. Esse pessoal tem que ter muita técnica. E eles têm que estar tá muito é, voltados para o produto. Eles têm que estar é, cientes que a empresa tem uma filosofia e que eles são os representantes dessas empresas, junto aos clientes. E muitas empresas, eu tenho observado, né, e eu gostaria de ver como é que está a sua empresa aí em Boston nesse sentido, precisa ter uma equipe totalmente preparada e uma equipe que efetivamente esteja motivada e que esteja é, em acordo, esteja é, harmonizada com a filosofia de marketing da empresa e com a filosofia de vendas da empresa. Então, montar uma equipe, pessoal, não é tão fácil. A gente fala assim, ah, aquele negócio, né? recursos humanos e tal. Vocês estão vendo que não é bem assim. A gente precisa efetivamente estar acompanhando. Eu gosto muito daquele gestor de marketing, daquele gestor, pode ser de outra área, que vai lá no, no, no campo, que vai lá no chão das, das vendas, no chão da loja, né, que a gente fala do chão de fábrica, né, que vai com o vendedor visitar o cliente, entra no carro e fala, vamos lá. Por quê? É a melhor forma de você saber como é que está a qualidade de vendas ativa da sua empresa. Ah, e professor, e no caso de venda passiva? É a mesma coisa. O diretor da empresa, o dono, vai lá para o balcão, fala, deixa que eu atendo aqui um pouco. Fica meia hora atendendo. Sabe para quê? Para saber como é que está o atendimento dos outros vendedores que estão do lado dele e para saber como é que está a reação dos clientes. Ele pode descobrir que tem poucos vendedores, ele pode descobrir que os vendedores não estão sendo gentis com os clientes, ele pode saber que os vendedores não conhecem os produtos, não sabem os produtos que estão disponíveis, ele pode perceber que tem ruptura. Ruptura, a gente fala muito em logística, é quando falta produto. Né? O cliente passa a mão lá na, na, no lugar que ele sempre acha o produto, está vazio, não tem o produto, ou não tem a marca que ele quer, ou não tem a cor que ele quer. Isso em marketing e em logística nós chamamos, pessoal, de ruptura. Então muitas vezes o diretor, o próprio gerente tem que estar tá de olho nisso, né? obviamente. Mas nada impede, viu gente? Eu aconselho que você que é diretor, dono da empresa, gestor, vai lá, vai lá e ajude a vender. Então, quando tiver treinamento de vendas na sua empresa, faça o treinamento junto da equipe. Senta no meio da equipe. Não fica lá na frente. Ah, eu sou o diretor. Não. Senta junto com a equipe. Faça perguntas. Faça as discussões que é, o, o instrutor do curso lá pede para fazer. Participe normalmente. E depois, vai lá para a ponta. Sai para vender ativamente. Fica lá para atender receptivamente. Né? e participe mais da vida das vendas da sua empresa. Então essa questão de manter uma equipe de vendas não adianta ter só o gerente. Muitas vezes o gerente está é, muito sozinho naquele, naquela, naquele, é, naquela vendas ali muito grande, aquela certa até confusão dependendo do tipo do negócio. Ele não consegue, ou muitas vezes até mesmo, inclusive é importante isso, não está preparado para ter aquela visão mais ampla da, da sua equipe de vendas e preparar e orientar a equipe de vendas dele. Então isso é fundamental. Vamos ficar de olho nisso. E a, a pergunta, então, que me fazem, que me fizeram bastante essa semana, foi essa questão aí, né? De como montar essa equipe de vendas. Então você tem é, o pessoal que vende online, né? Outra coisa importante nessa equipe de vendas que eu tenho observado, muitas vezes, falta energia, sabe? Falta energia. Sabe aquela... Você entra, já entraram em algum lugar que, quando você entra lá, baixa o, o, o nível de energia, você fala, ah, aqui não, nesse restaurante não, nessa loja de, de peças não, a, a, o clima, o ambiente é muito criado pelos próprios vendedores. Pelo time de vendas que você colocou lá. Então, tem lugares que você entra, você, o pessoal está ligado. Né? Você sente um clima ali de, de movimento, etc. Pô, vou olhar aqui, ué. vou olhar meu sapato, eu vou olhar a, o, a, a peça do meu carro, eu vou olhar a roupa que eu estou querendo. Então, energia é uma palavra mágica em vendas. Energia é uma palavra mágica. Eu não consigo ter sucesso com a minha equipe de vendas se essa equipe não tiver motivação, se essa equipe não tiver preparação e, principalmente, se essa equipe não tiver energia. Energia, aquela vontade de vender, aquela alegria de viver e de estar ali naquele local. Não existe vendas em que eu uh, falava, ah, vou mais um dia de vendas, deixa eu ir lá... Pô, tá na hora, acabou o almoço, deixa eu voltar pra lá. O cliente percebe isso. Né? Isso chama percepções subliminares. Né? O cliente não precisa falar nada com o cliente. O cliente entra no ponto de venda, ou o cliente atende o telefone, ou o cliente liga para a empresa, ele já percebe que falta energia. Já percebe que falta uma outra coisa também, que tá acompanhado de energia, que é a questão da motivação. E uma outra questão que tem me preocupado muito, gente, é essa questão da automotivação. Eu não, a, empresa não, a empresa não é uma fábrica de motivação. Eu preciso ter ali pessoas que são automotivadas, que são felizes por, estar, por serem pessoas que estão ali no seu dia a dia. Pessoas que já chegam ali bem, trabalham bem e vão para casa bem. Essa questão de automotivação... É muito interessante porque muita gente acha que isso não é problema da empresa, mas é sim, é problema da empresa sim, porque as empresas precisam ter essa equipe, tá? Uma equipe bem preparada. Uma outra coisa importante para a gente ter sucesso em vendas é a questão da dos indicadores de vendas. Eu pergunto, né? Como é que tá? Como é que estão os nossos indicadores de vendas? Como é que estão os nossos indicadores? como que a gente está medindo cada item de vendas da nossa empresa. O marketing tem que criar, lá o departamento de marketing, é, é que tem que criar esse, esse, essa, essa, esse, essa, esses indicadores, esses meios, esses métodos né, de, de, de medição dos resultados. Em marketing a gente tem uma frase que diz, né, tudo que pode ser medido pode ser gerenciado. O contrário é verdadeiro. Eu não posso confiar apenas no, na, na palavra, apenas naquilo que não está que não, que não tá efetivamente controlado. Então, uma das coisas mais importantes ainda do marketing, e olha hora que eu trabalhei com marketing há muitos anos, ainda não tinha esse mundo digitalizado e tal, era bem pouco. Grande parte dos, dos nossos gerentes de produtos que a gente tinha na empresa, né, de telefonia é, tinha os gerentes de indicadores e muita coisa era feita ainda naqueles programas bem antigos aí né nesse, nesse nesse nesse programa mais comum aí mais básico etc hoje você tem é, aí nos Estados Unidos principalmente em Boston você compra muito barato todo um sistema de controle então é, é importante que no marketing a gente possa é, ter um controle de vendas através de indicadores, então os indicadores são fundamentais para que a gente possa ter um controle maior de, de vendas, né? ter um controle maior do, de todos os resultados, de tudo que está sendo vendido, o produto que mais vende, o dia da semana que dá melhores resultados, quer dizer, tudo que você puder medir é determinante, é fundamental para que a gente possa gerar resultados. Uma outra coisa, ainda falando da equipe de vendas, que eu acho que eu nunca comentei aqui no programa, é a questão do salário dos vendedores. Né? É a questão da, das bonificações. Nenhum ser humano trabalha sem algum tipo de incentivo. Então nós temos o incentivo de estar trabalhando uma boa empresa, é maravilhoso, isso é um, um fator de motivação. Você tem... É, o motivo da pessoa gostar de vender, da pessoa gostar de lidar com gente, mas a, o salário e a bonificação é um fator também, dentro desse conjunto, determinante para que você consiga montar uma equipe adequada. Eu gosto de ver muito isso nos esportes aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O time que mais investe nos seus jogadores, são os times que levam os campeonatos. Não necessariamente, mas na maioria das vezes pode observar que são times que acabam, que tem um grande investimento na sua equipe, eles acabam tendo grandes grandes resultados ou, em muitos casos, eles são campeões. Então a gente não consegue, tá? O, o professor Felipe Kotler fala uma coisa que, que eu admiro muito, que é o seguinte... Né? Para ter marketing é preciso haver investimento, para ter vendas é preciso ter salários e bonificações. Se você tem que limitar, você tem, você tem ali um, um, um controle financeiro é, limitado, se você tem ali um, um, um, um caixa muito limitado, dirija ah, a, todo a, a, o peso que você puder colocar para a equipe de vendas. Tá? A equipe de vendas é que traz o cliente para dentro da empresa. E à medida que o pessoal estiver passando aperto, à medida que o pessoal não estiver satisfeito com o seu salário, com o seu padrão de vida, eles realmente não vão ter tudo aquilo que eu falei agora antes, né motivação, satisfação, etc. O salário não pode, no, na pior das hipóteses, o salário, na melhor né, das hipóteses, o salário não pode ser um problema na equipe de vendas. Toda vez que eu vou fazer um treinamento, a primeira coisa que eu pergunto, como é que vocês estão satisfeitos aí com, com algum problema que vocês percebem? E raramente, graças a Deus, alguém fala assim, ah, o nosso salário não está legal, mesmo quando eu faço isso de maneira, é, é, sem que todos saibam, cada um faz lá individualmente, depois me passa, raramente, por quê? Porque as equipes vencedoras, a equipe em que a empresa está treinando, um dos, dos primeiros pontos a serem observados, pessoal, é se o pessoal está recebendo um salário básico, que é fundamental, e boas bonificações. Uma outra coisa, é que eu acho que é fundamental, é a premiação, que é chamada de bonificação, mas eu vou colocar diferente como premiação. Então aquele que é o primeiro lugar, que, vence, que é o vencedor, que realmente superou profundamente as metas, etc., Vamos trabalhar, além de bonificações financeiras, vamos dar premiações. Vamos tornar público dentro da empresa que ele é o cara que está vendendo. Ele é o cara, como diz aí. Né? Ele é aquele. ou, Claro, não é só um. Um é porque vendeu muito, o outro é porque conseguiu um, captar um grande cliente, o outro é porque recebeu muitas cartas de elogios. E aí vai. Então nós temos que, que premiar. Equipe de vendas campeã é a equipe de vendas premiada. Com tudo aquilo que eu falei antes, mais uma coisa: equipe de venda premiada. Dá uma viagem para ele. Para o Brasil, não pode, né? Que você já está nos Estados Unidos. Pode ser. Né? Rio de Janeiro, tem Floripa, tem aqui Belo Horizonte, que tem Ouro Preto aqui perto. Mas você precisa bonificar. Você precisa, mais que bonificar, você precisa premiar. Eu já fiz levantamento, já, fiz, já pesquisei, e, é, equipe premiada ela tem sangue nos olhos, ela tem sangue na veia. Por quê? Porque todo mundo anseia a premiação, todo mundo anseia pela, pela, pelo reconhecimento da direção da empresa. Faz o seguinte, cria aquela, isso já está um pouco batido, mas vale muito ainda, cria o um encontro com o presidente, o um encontro com a diretoria, cria a premiação de viagens, de prêmios, qual é o prêmio que o pessoal mais se interessa? Um celular de última geração? Não sei. Né? Uma viagem para outro país? Uma viagem dentro dos Estados Unidos? Né? Isso incentiva inclusive a família. Né? Eu tenho falado muito isso. Quando a família sabe que se o pai vender ou a mãe venderem bem e ganharem uh, as metas de vendas e superarem todo mundo, eles podem ter premiações. A própria família, olha que legal, pode ser incentivadora. Eu tenho trabalhado muito isso. As, a Fiat aqui no Brasil faz muito isso. Ela incentiva o pessoal todo de vendas, o, os funcionários de uma maneira geral, e todos aqueles que batem metas, a família ganha alguma coisa. Hum, beleza? A família ganha. Então a família já fica na expectativa. Né? O que, que o papai, o que, que a mamãe, o que, que uh, o meu marido, a minha esposa vai ganhar lá na Fiat, que vai ser bom para a família, a viagem para a família inteira? Então isso vai depender do tamanho da empresa. Aqui nós temos empresas pequenas que o prêmio é um celular, que o prêmio é um relógio um pouco melhor, mas isso para dependendo do tamanho da empresa. Tem os laboratórios aqui no Brasil, né, que grande parte dos, da, da equipe já foram meus alunos, eles comentavam, eu falei, eu falei onde você está, rapaz, que você faltou uma semana de aula. professor, é porque eu ganhei um prêmio lá do laboratório por ter batido a meta e eu fui para Salvador e eu fui para Santa Catarina, eu fui lá para o norte do país, numa praia do, do Norte, etc. Pô, tá perdoado, tá perdoado. Com um prêmio desse, você não vai deixar, valendo para a família toda, né, o filho, os filhos, etc. Valendo para a família toda, você não vai deixar de, de aproveitar. Então, todas essas características fazem parte do processo aí. Então, a, a, a premiação é fundamental. Uma outra coisa que o pessoal tem perguntado muito é se... Os vendedores estão preparados para dar feedback para a diretoria. Não só, e eu respondo, não só eles são, é, estão preparados, como é fundamental, pessoal, que as, que as empresas ouçam os vendedores. É fundamental que as empresas ouçam os vendedores, porque eles estão na linha de frente. E os generais ouvem muito os soldados. E a diretoria pode ouvir muito, deve ouvir muito, os vendedores. A vida inteira que eu fui gerente de vendas, eu fazia questão de estar com meus vendedores, assim como eu já comentei aqui agora, há pouquinho, assim como eu chamo os vendedores, numa reunião semanal, toda segunda-feira, a Brahma aqui no Brasil, que é empresa de bebidas, faz isso também, a Ambev, né? reúne os vendedores e faz perguntas para eles, vem cá, o que você está achando das coisas? O que você está achando da entrega? O que você está achando dos preços? O que, que você está achando que os, que os seus concorrentes estão fazendo melhor, os concorrentes da, da, da empresa estão tá fazendo melhor do que a nossa empresa? Ninguém melhor para mim para responder essas perguntas do que os vendedores. Se você tirar as pesquisas de marketing mais caras, tirar toda uma estratégia de, de estudo, claro, o vendedor complementa profundamente, de maneira brilhante, o, é, o, o, as informações que a empresa precisa. Eu já vi empresas e já trabalhei em empresas em que informações de funcionários <coughs> é, de nível ligado direto a campo trouxeram informações que a empresa fez a alteração e a empresa, inclusive premiou né, o funcionário, a empresa fez a alteração é, sugerida pelo funcionário, pela experiência do funcionário na linha de frente e a empresa teve melhorias nas vendas dos produtos, a empresa teve melhores resultados. Então isso é fundamental que a gente faça também, tá? Ouvir o pessoal de vendas, né? O feedback, que, a gente, que vocês chamam aí nos Estados Unidos, que a gente fala aqui também, o feedback dos vendedores. Eu tenho uma, um respeito profundo, pessoal, pelo feedback dos, dos vendedores, da equipe de vendas e de qualquer funcionário, né? Que esteja ligado ali à linha de frente da empresa, né? Uma outra coisa que eu já acabei de comentar, mas vale a pena reforçar, que são as reuniões, né? algumas empresas é, aí em Boston, algumas empresas lá em Houston e aqui no Brasil, fazem pequenas, micro é, reuniões toda segunda-feira, ou toda sexta, depende aí. Né? Eu gosto de fazer na segunda-feira. Segunda-feira, o pessoal que começa às oito, eu peço para chegar às sete e meia. Depois eles pagam isso lá, eles recebem o crédito desse, desse horário. E nessa meia hora... A gente pede que eles mesmos se motivem, que eles contem ali um, um fato positivo, é, a dire... vai o presidente da empresa e bate um papo com eles. Eu sei que isso é feito na Ambev, por exemplo, e os vendedores recebem algum tipo de mensagem, inclusive alguns artigos meus... Do, do, do estado de Minas, do jornal daqui, já foram, é, em algumas empresas, já foram e são utilizados para leitura, discussão e motivação dos vendedores. Eu sei que o pessoal sai para trabalhar, para fazer as vendas, com, com sua pasta na mão, assim, completamente né com sangue nos olhos querendo vender, pô, essa semana eu vou arrebentar. Por quê? Porque você, nessa meia hora, você que é gerente, dono da empresa, você que é o gestor, ou você que é o vendedor também, chama a sua equipe, seus colegas e bata um papo antes de ir para campo. Ir para campo já, com aquele DNA já, já forçado, aquela, aquele sangue ali, com aquela enchendo a sua veia, os olhos, quer dizer, isso é fundamental. Ajuda, eu pergunto a vocês, ajuda ou não ajuda na, nos resultados de vendas? Eu acredito muito também em vendas, além de tudo que eu falei, das técnicas, eu acredito no DNA do, do, do profissional, eu acredito na força, naquela vontade de vender. Se você tem uma equipe com esses que tem, que predominam esses sentimentos, que predominam esses conhecimentos, eu tenho certeza que sua empresa está tendo bons resultados. Não tem como ter uma força de vendas, razoável, uma força de vendas mais ou menos, uma força de venda que o pessoal sai para vender e vende. Eu tenho certeza que você tem uma equipe de vendas forte, e se ela não é forte, tão forte quanto você gostaria, eu tenho certeza que você já deve estar tomando providências para essa equipe ter sangue nos olhos. Vendas, tem, gente, eu, é tudo, técnicas, tem livros dessas, tem aqui, livros, mas o, o que segura mesmo a barra é o seguinte, vamos partir para frente, vamos vender, sangue nos olhos, veia, aquela veia cheia, veia inchada de sangue, deixa, deixa comigo que eu vou vender. E os clientes percebem isso, os clientes sentem isso. E eles se tornam mais abertos, e se tornam mais aptos, mais é, é, é, favoráveis a comprar o meu produto, a comprar o meu serviço. Então a sua empresa tem esse, essa, esse, essa reunião semanal, Pode ser quinzenal, dependendo do tipo de negócio, você não consegue juntar todo mundo. Mas se sua empresa é muito grande, peça que cada gestor de cada região aí, aí de Massachusetts faça uh, a sua reunião. Não precisa ser uma reunião única não, pode ser reunião por equipes regionais. E de vez em quando o, o, o diretor da empresa vai rodando lá para poder acompanhar esse, esse processo e poder motivar. Né? Imagina isso, mais a bonificação, mais a premiação, mais o treinamento e mais uma equipe que você selecionou e reselecionou depois de todo mundo trabalhando isso são forças poderosíssimas que fazem as empresas crescerem nos seus resultados. Né? Essa questão de estar sempre junto da equipe é determinante. Eu nunca consegui ver resultados positivos, pessoal, quando o direção da empresa está de um lado e a equipe de vendas está do outro, tá? Então essa era uma pergunta que é uma pergunta que o pessoal me faz sempre sobre essa questão de, de ter uma equipe de vendas forte, o que, que precisa fazer, se é culpa dos recursos humanos, tá? Recursos humanos normalmente faz aquele trabalho dele básico, que é colocar uma pessoa com algumas características fundamentais para trabalhar na sua empresa. Mas é, a prática me mostrou, tá? nesses 40 anos aí que eu estou no mercado, desde, desde rapazinho, né, que a questão de, de você ter o melhor cara selecionado, não necessariamente esse cara vai ser o melhor cara para trabalhar na sua equipe de vendas. Quem vai fazer essa seleção mesmo né, é o dia a dia, é o trabalho em time que você vai perceber se todo mundo está dentro da filosofia da empresa. Você tem um cara que é doutor em vendas, mas ele não está... É, ele não, não, não aceita ele não aprova ou ele não, não está interessado na filosofia de vendas da empresa esse cara vai ficar ali tomando o seu dinheiro, tomando o seu tempo e não vai bater as metas é, ou superar as metas que você tanto quer, então essa é uma questão importante, vamos ficar de olho nisso aí outra outra questão que o pessoal pergunta muito né, é sobre a questão da, da logística e da ruptura né a questão da ruptura, eu já comentei aqui no início do programa, o que é essa ruptura? A ruptura é quando faltam produtos. O cliente está andando no seu supermercado, imagina o Walmart, o cliente está andando na Walmart, ou está andando aí no Carrefour, ou está andando aí na HEB, é isso? H-I-B, está andando aí. E ele está ele acostumado a comprar, todo dia ele chega sem olhar, ele já pega o leite, sem olhar ele já pega aquele produto vegano. Chega lá, quando ele pega e fala, ah, cadê aquele produto? Cadê aquela marca? Naquele sabor, naquele tipo de embalagem que eu sempre compro aqui. Ah, aí quer dizer, não tem desculpa, né? Mas vamos lá. Ah, é porque o fornecedor não entregou. Se pudesse conversar, né? O cliente com a, com a gestão da, da empresa, né? Para é, o cliente não interessa. Ruptura é imperdoável. Eu considero, pessoal. Que no marketing, a ruptura de produtos dentro do ponto de venda é imperdoável. A não ser que haja uma mudança do fabricante, o fabricante não fabrica mais, aí beleza, aí tudo aí não tem jeito. Mas ruptura em logística e em marketing é, são, é uma coisa imperdoável. Todos os produtos têm que estar muito bem é, é, disponíveis para que eles possam ser repostos nas gôndolas, para que eles possam ser repostos né, na, na, nas lojas, se for roupa, se forem roupa, ele tem que estar disponível na cor, no tamanho, etc. Ah, esse tamanho nós não temos. Então o pessoal tem perguntado, como é que eu faço? Olha, o nosso trabalho é conseguir grandes fornecedores. Um dos trabalhos do pessoal de logística, dos compradores e do pessoal de marketing, é fazer um contrato. Né, fazer um contrato com fornecedores, de forma que sejam fornecedores completamente confiáveis. A Walmart não perdoa. Se um dos fornecedores pisar na bola, como diz aqui vulgarmente, se um dos fornecedores não cumprir a tabela, ela tira aquele fornecedor salvas as exceções, tipo Coca-Cola, Nestlé, que são líderes de mercado e que aí a negociação tem que ser feita mais duramente mesmo e com uma certa é, flexibilidade. As duas empresas, é, normalmente os fornecedores, é, conversam. E os fornecedores, claro, têm interesse né, de atender muito bem as empresas que mais vendem para elas. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, em Minas, uma das maiores empresas de, de laticínios do Brasil, que é a Itambé, que tem um doce de leite da Itambé que ela não consegue fabricar na quantidade demandada. Então o que ela faz? Ela, ela oferece é, a, o estoque para as grandes empresas, que, as que mais vendem, os grandes supermercados, hipermercados, etc. E aquilo que sobra, ela leva para os mercados menores, na região periférica de Belo Horizonte, por exemplo. Então, eu já estive conversando com eles há muito tempo atrás sobre isso, mas parece que é um produto que tem uma extrema procura e ainda não conseguiram resolver esse problema. Né? Além de ter um preço maior, que para o brasileiro aqui, que é sensível a preço, muitas vezes ele tem dificuldade também. Então, então eles entregam naqueles é, lugares, naqueles supermercados, hipermercados, é, em que o público é menos sensível a preço, então mesmo que seja um produto mais caro, é, agora não pode faltar. Né? Se você já ofereceu E o público gostou de comprar na sua empresa Faltar o produto é A gente chama de ruptura E ruptura é imperdoável Temos que tomar cuidado tá o pessoal que está assistindo aí Se quiser dar o um nome aqui A gente pode bater um papinho tá? a gente, eu, posso, é, eu gostaria de saber aí o nome de vocês O Steve Jobs Só mudando de assunto um pouquinho aqui Ele... Algum tempo atrás eu estava pesquisando algumas frases e tal, e eu estava vendo um, um pensamento do Steve Jobs que me agradou muito, e que nem sempre as frases que, que estão por aí são das pessoas, mas essa aqui, salvo engano, é realmente do Steve Jobs. Ele fala da, dos nuncas que a gente deve falar nas nossas empresas ou na nossa vida. Tá, eu vou falar esses cinco nuncas aqui, para a gente poder dar uma relaxada nesse, nesse aspecto aí. O primeiro, nunca finja ser quem você não é. Isso serve para a empresa. Nunca tente ser a empresa que você não consegue superar, que você não consiga é, ser por longo prazo aquela empresa. Então, fazer propaganda, é, vender uma imagem que você não, não é, é um, pode, pode ser um perigo, então nunca finja ser quem você não é, a sua empresa tem determinadas forças, apresente essas forças, se ela não tem outras características, não minta para o cliente, não fale nada que possa tornar o cliente, é, é, fazer com que o cliente é, tenha arrependimento de procurar e depois não achar, a ruptura é um exemplo disso. Outro nunca que o Steve Jobs coloca, nunca se apegue ao passado. Ah, porque a minha empresa tem 30 anos, porque a minha empresa nunca fez isso. Então isso também é, pode é, ser um problema. Outro nunca que o Steve Jobs coloca, nunca se dê por vencido. Eu tenho visto o pessoal, o pessoal muitas vezes me contrata, para falar, ah, minha empresa está mal, quero fechar, o que, que você acha? Pera, mas você vai desistir? Você não vai utilizar estratégias de marketing? Você não vai fazer um financiamento para recompor o seu caixa? Para recompor a sua capacidade de investimento? Você não vai con me contratar, inclusive, para a gente poder fazer um trabalho de marketing? Ah, Então vamos lá. Quer dizer, então nós temos que, a gente que é consultor, né, tem esse trabalho também de não deixar... Né, isso que o Steve Jobs coloca aqui, não deixar a empresa desistir, não deixar que ela se dê por vencida. Outra coisa, nunca fique parado, principalmente em tempos de pandemia. tá? Nunca fique parado, porque a mudança tá agora já era muito rápida. Agora ela vai ser mais rápida ainda e com detalhe, pessoal, ela vai ser mais profunda. E por fim, ele fala no, no quinto nunca, né? nunca deixe de sonhar. Então o sonho existe, o sonho não envelhece. Né? Essa é uma frase muito conhecida aqui em Minas Gerais. Então nós temos que sempre sonhar, sempre buscar outros caminhos, sempre buscar é, expectativa, sempre ter expectativa de coisas que hoje não, não parecem tão fáceis pra gente, mas nós não devemos, por isso, por essa dificuldade, por essa, muitas vezes, pedra no caminho, a gente deixar de sonhar. Se você para de sonhar, você para de realizar. Essa é uma questão importante. Então, pessoal... É, já terminando o nosso programa, eu lembro aí para vocês: qualquer dúvida sobre marketing, qualquer coisa sobre logística também, é, vocês podem mandar para o meu e-mail, rogério arroba gmail.com, vocês podem mandar para o Instagram, arroba rogério tobias, vocês podem mandar para o LinkedIn, também rogério tobias. Se quiser, nós temos aí todos os meios. E se vocês quiserem ver 100 artigos já publicados no jornal é, sobre vendas, sobre marketing, vocês podem entrar no, lá, no, vocês podem entrar lá, lá no, no, no Instagram, vocês podem entrar no LinkedIn, eles estão no LinkedIn, tá? entrem no LinkedIn, da arroba Rogério Tobias, entrem no LinkedIn, e vocês vão ter lá o item é, chamado artigo, vocês cliquem nele, vocês vão ter 100, exatamente 100 artigos, sobre marketing e sobre vendas, e normalmente tirando dúvidas que o pessoal sempre levanta e eu escolho para toda semana publicar no, no jornal artigos de temas que as pessoas perguntam ou que eu vejo que os empresários estão tendo dúvidas, e aí você tem disponível lá 100 artigos para que você possa é, tirar alguma dúvida ou possa ler, né? É, utilizando aí algumas dicas, sempre tem dicas no final, normalmente eu coloco um problema, eu falo daquele problema e no final eu indico uma provável, uma indica, eu indico uma solução para aquele problema. Ok, pessoal? Eu quero agradecer a participação de todos vocês, ao número grande de pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo. Você que está nos assistindo agora é, na gravação, também é, quero te agradecer. Nós estamos juntos aí. Na quarta-feira que vem estaremos juntos novamente com outros temas voltados ao marketing, Sempre buscando tirar dúvidas, sempre buscando trazer também alguma inovação sobre o marketing para vocês. Ok, pessoal? Um super abraço, hasta la vista, hasta pronto, até o próximo programa. Fiquem com Deus, até lá!